Muito bom dia a vocês que nos acompanham no Rio Mafra Mix. Nós vamos fazer o registro dos 133 anos da comunidade luterana aqui do município Rio Negrense. São vários relatos para ser contado através do pastor Jairo, mas quem conversa conosco é o presidente da comunidade, Antônio Grosso, falando sobre como vai ser essa comemoração. Bom dia. Bom dia, Márcio. Muito obrigado pela oportunidade de levar as nossas cidades é um pouco da nossa história Nesse sábado, dia 9 Nós estaremos completando 133 anos Da presença da nossa comunidade aqui na nossa região A presença evangélica luterana Deu-se no ano de 1889 Desde lá tem levado a palavra de Deus A cidade de Rio Negro, Mafra, Itaiópolis, Papanduva E também uma parte de Campo Tenente então, nos alegramos muito é, com esse evento e estaremos, então, agora, no domingo, celebrando. Às 10 horas, teremos um culto, um, um horário um pouco diferente do habitual, que é às 9h30, o culto. Então, faremos o culto às 10 horas da manhã e, após, então, esse culto, nós teremos um almoço para o qual a gente ainda dispõe de cartão. Convidamos aqueles que gostariam de estar com a gente, né, que possam vir até a Secretaria ou ligar é 3642-1654 e reservar o seu cartão. Venha, participe conosco dessa importante data para a nossa comunidade e pra, também para dizer para nossas cidades. É, poucas denominações têm 133 anos de, de presença. Nos alegramos muito que Deus tenha cuidado dessa comunidade durante todo esse tempo. Nossa comunidade realmente é composta por pessoas voluntárias, leigas, que se dispõem a esse trabalho. Nós temos uma diretoria que apoia o trabalho pastoral, procurando fazer tudo para que o pastor possa se dedicar né, a, a, realmente a uma função evangelística. Então, nós temos uma é, diretoria do presbitério local, em que a gente está à frente, tem o seu Hernani Quitio, que faz parte também como vice-presidente. Temos a senhora Damaris Melo, que faz parte na secretaria junto com o seu Vigando Dilsdorf, e também o seu Walter Stritzinger, né, que faz parte da tesouraria junto com o seu Paulo Schmidt. Também a nível paroquial colabora com, então, o trabalho em todos esses municípios na parte administrativa, o seu Mauro Green, né, que uh, ocupa a função de presidente paroquial. Muito obrigado ao presidente Dono Grosso, ele é da comunidade luterana de Rio Negro. E agora nós passamos a palavra ao pastor Jairo Lindolfo Menezes dos Santos, contando desses 133 anos, pregação da palavra e 133 anos de fé. Pastor, bom dia. Bom dia, Márcio. Também bom dia ao pessoal da equipe Rio Mafra Mix. Para nós é uma alegria poder compartilhar, como disse o presidente da comunidade, o Antônio, é que celebrar 133 anos é uma data muito significativa para nós como igreja e também para agradecer a Deus, né, culto de ação de graças, 10 da manhã nesse domingo, para agradecer a Deus pela bênção de Deus, pelo cuidado de Deus, pelas pessoas que dedicaram do seu coração, do seu tempo, dos seus dons ao longo desta jornada né, de 133 anos e também as pessoas que atuam na, na atualidade na função de líderes de vários grupos e ministérios da, da igreja. Nós somos uma comunidade histórica, que tem trabalhos permanentes, como, por exemplo, o trabalho do nosso grupo de senhoras né, da igreja, né, o nosso chamado grupo da OASI, é um trabalho que está aí presente há 109 anos, grupo OASI, grupo de senhoras, na missão da, da igreja. Também o nosso coral luterano, que completa 79 anos. Quase 80 anos de coral luterano Cujo regente né, o Nosso amigo aí dedicado na música né, O Egon Werner Também com a cooperação da Márcia Valério Também do Hernani Neto Kitchell. Então nós temos uma vasta equipe De pessoas que se dedicam aos vários ministérios Da igreja na atualidade E com isso nós podemos né, integrar ao mesmo tempo né, O testemunho A missão de grupos históricos Como o OASI, coral luterano Também a dedicação né, do nosso presbitério As nossas lideranças leigas que na nossa denominação há um ministério compartilhado entre a equipe administrativa e o coordenador pastoral, o coordenador ministerial, no caso, que exerço aqui há 15 anos, aqui na comunidade luterana de Rio Negro, Mafra, também estou atendendo a comunidade de Itaiópolis. E com isso nós celebramos também com as comunidades irmãs né, os 133 anos de Rio Negro. Celebramos agora no mês de maio, também com a cobertura né, do Rio Mafra Mix, também é o aniversário da Igreja da Vila Nova. No, no caso, 59 anos, e também mais de 100 anos da comunidade luterana de Itaiópolis. Então, o interessante é que a nossa comunidade procura integrar né, a, o trabalho dedicado de grupos históricos da comunidade com novas frentes de trabalho nas últimas décadas. Né, um, um braço missionário muito forte da nossa comunidade é o Ministério Acampamento Moriá, que tem uma abrangência de acolher crianças, adolescentes, jovens, passadia de famílias, retiros e casais, seminários de liderança, retiro de homens, de mulheres, também cursos de capacitação em parceria aí com a Secretaria de Educação né, de Rio Negro, o MAFRA também, Secretaria da Saúde, e com isso também tem presença nas escolas. Então, ministérios, eu diria, mais contemporâneos, como o Ministério de Acampamentos, também foi aberto nesses dois anos e pouco agora, dois anos e meio, também o Ministério do Coral de Homens, a Coral de Crianças, aqui na Comunidade de Rio Negro, e também né, novas iniciativas de missão e cooperação com entidades da nossa cidade. Então nós temos também um trabalho de ação social né, dentro das nossas comunidades. Temos cooperado né, há muitos anos com o trabalho do lar de idosos São Francisco né, em Mafra. Também fizemos campanha em favor do lar de idosos de Rio Negro. Em favor também já fizemos campanha também em favor da Pai no núcleo de pastores. Também tem, abraçamos esta tarefa esta missão. E entidade como a Giro, todo ano, né, as nossas comunidades aqui em Rio Negro Mafa apoiam um, um café beneficente, né, o Café Outubro Rosa, em benefício da entidade Giro. E já estamos planejando né, esse próximo evento também, de parte né, de ajuda social em nossa cidade. Então seria isso, Márcio, a né, nossa missão não é só interna, aqui a nível de, espiritual, dentro e a partir da igreja, mas é uma missão também de ajuda social, né? apoiando entidades da nossa cidade. Muito obrigado, pastor Jairo. É o registro, portanto, dos 133 anos da comunidade luterana, município Rio-Negrense, que acontece nesse mês de julho. Comunidade importante em nossa região e, claro, no nosso dia a dia, nesse registro de fé, claro, de trabalho aqui no município Rio-Negrense.